Boa tarde, irmãs. Boa tarde, Pérolas. Uh, estamos mais uma tarde aqui na presença do Senhor. Uh, Para mais um encontro, né? Uh, eu peço que as irmãs fechem os olhos e coloquem na presença do Pai. Senhor amado, obrigada por este momento, Senhor. Obrigada porque tudo Tu tens preparado, Deus. Tudo que o Senhor vem trazer, ó Pai para o nosso grupo, para nós, para a vida das minhas irmãs. O Senhor quer nos fortalecer em fé, em comunhão, mesmo separadas, mas em comunhão contigo, Pai. Te louvo e te agradeço por tudo que Tu tens feito. Peço, Espírito Santo, que Tu esteja me conduzindo nesta tarde, Senhor, para que tudo que seja ministrado aqui, Deus, venha direto do Teu coração, Senhor. Eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti. Tudo é para Ti e para Ti, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço. Sou grata, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Em meio à tribulação, em meio a tudo isso que estamos vivendo, Pai. Eu sinto o Teu amor, ó Deus. Eu sinto o Teu cuidado, Senhor, em cada momento. Esteja comigo nessa tarde, esteja com as minhas irmãs. E nos guie, Pai, em nome de Jesus. Amém Irmãs, nós vamos para um louvor E depois a gente volta com uma, uma palavra direta do Senhor Amém? Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer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 Eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço meu senhor. Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço por tudo o que tens feito que vais fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo meu ser yeah. te agradecer Senhor Agradeço por me libertar, por salvar por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Já agradeço, te agradeço. Amém, irmãs. Louvado seja o Senhor. Uh, eu quero compartilhar com as irmãs uma passagem que é muito conhecida, é, que está em 1 Samuel, a partir do versículo 9. Aqui até tem um, um título ali, né, a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo... Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Elia a observar-lhe no movimento dos lábios porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estás, estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho a falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Uh, eu quero compartilhar com as irmãs a partir dessa palavra o que o senhor vem falando comigo. Né? Primeiramente, eu creio que ele trabalha na gente e continua sempre trabalhando. né? Uh, mas me falou muito forte essa palavra, porque Deus quer nos, nos questionar e nos perguntar, né? vamos assim dizer, Uh, como nós estamos nos achegando a Ele no nosso momento de oração? Uh, muitas vezes temos orado, muitas vezes vamos para o nosso quarto de oração, nossa sala de oração, né? Uh, mas muitas vezes estamos ali apenas de corpo presente, né? Conversamos com o Senhor, trocamos palavras muitas vezes prontas, frases prontas. E às vezes saímos, irmãs, até pior do que como chegamos. né? E o Senhor tem falado muito forte no meu coração, porque muitas vezes eu me questionei, mas Senhor, eu oro a Ti, eu clamo por Ti, e às vezes parece que eu saio mais pesada do que como eu entrei. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor me disse, eu quero um coração assim como o de Ana. Ana chegou aos pés do Senhor, ali diz, Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana não tinha mais nada para entregar a Deus e neste momento ela foi verdadeira, foi verdadeira com o Senhor, ela estava num, eu fico imaginando né como que essa mulher estava ali aos pés de Deus, sem nada mais para entregar, mas ela foi verdadeira, ela foi verdadeira com o seu próprio coração, com o que ela realmente sentia naquele momento e ela entregou essa verdade ao Senhor. Ela não usou de frases prontas, de orações longas. Ali diz que ela já, os lábios se moviam, porém ela, ninguém ouvia mais a sua voz, ela falava com o coração. E essa tarde hum, eu sinto forte que o Senhor vem, vem nos chamando para a sala de oração, mas mais do que isso... Ele quer a tua verdade, o que realmente está no teu coração. Tu estás amargurada? Tu estás com raiva? Tu estás com medo? O que está no teu coração? O Senhor quer o que está no teu coração. Ele quer que tu entregue a Ele. Que tu seja verdadeira com Ele. A partir do momento que a gente vamos dizer, nos desmascaramos né, na presença de Deus, é onde o Senhor age, quando nós não temos mais nada para entregar para o Senhor, mas somos verdadeiros com Ele, verdadeiras com Ele. Chegamos e dissemos, Senhor, eu estou sentindo isso, Senhor. Eu não estou bem. Neste momento de crise está acontecendo isso e isso comigo, com a minha família. Eu não estou bem, Senhor. Venha, venha me curar, venha fortalecer a minha fé. Eu quero ser verdadeira contigo, eu não quero mais usar de artifícios, de, de frases prontas. Sabe, irmãs, a gente sabe muito sobre, né, muitas irmãs sabem muito sobre a Bíblia. Nós sabemos versículos de cor. Quando a gente vai para a nossa sala de oração, a gente já praticamente sabe como vai iniciar e terminar, misericórdia, né? Porque assim o Espírito Santo não age. E hoje, essa tarde, ele veio nos dizer, eu quero o seu coração, eu quero a sua verdade, o que está que no teu íntimo. É isso que eu quero. Não tenha vergonha de mim, não tenha vergonha do que tu está sentindo, Fale para mim, porque eu vou te curar. Eu vou te curar. Porque quando a gente fala o que não está no coração, Deus, Deus não escuta, irmã. Sabe aquela... Muitas vezes a gente ouve, bah, hoje eu orei, mas parece que a oração não passou do teto. E é isso mesmo. Porque nós não estamos ali de coração. E Ana estava ali de coração. Ana não tinha mais nada. E ela fez um voto com o Senhor. E ela foi verdadeira com o Senhor. E... Até eu anotei, assim, algumas frases, né? Uh, como nós estamos nos chegando na presença do Senhor... Se pergunte isso para ti, como tu estás chegando na presença do Senhor? Tu estás cumprindo rituais? Ah, hoje eu não orei ainda, preciso orar. Mas tu estás indo de coração entregue para o Senhor te curar, para o Senhor te mostrar o que Ele quer te curar. Quando nós estamos verdadeiramente ali naquele momento de oração, nós ouvimos o coração de Deus. Nós não vamos apenas com as nossas petições, com os nossos problemas, com as nossas tribulações. A gente até às vezes começa a orar, mas quando tu sente o coração de Deus, tu sente que tem algo muito maior do que aquilo que tu está pedindo, algo muito maior que nós não podemos entender mas que o Espírito nos conduza a fazer, inclusive, orações diferentes de, de, de que não era o que tu estavas pensando. Porque nós sentimos, nesse momento, o coração de Deus. Claro, sim, Deus se preocupa contigo, com a tua família, com as tuas dificuldades, mas mais do que isso, quando nós elevamos o nosso coração, quando nós ouvimos o coração de Deus, Deus cuida das nossas causas. E é interessante aqui nessa passagem, né? Que Ana fez o voto. Ana estava ali no momento de desespero. Entregou tudo ao Senhor. E no versículo 18, diz assim, e disse ela. Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Uh, logo depois a gente vai ver que, que o Senhor, então, abençoou Ana, né? E Ana foi mãe de Samuel, né? E, mas eu acho, eu acho interessante que quando nós estamos no nosso lugar de oração, quando nós sentimos o coração de Deus, nós... Ainda nem recebemos a, vamos dizer, a bênção, né? Mas já estamos com um semblante diferente. Ou seja, nós acessamos um lugar onde tudo aquilo, toda aquela preocupação, aquela aflição, já não está mais ali. Mesmo nós indo pedindo muitas coisas, mesmo sem receber a bênção ainda, nós já saímos ali com um semblante diferente, com o espírito fortalecido, com as preocupações da alma, com, com a, as nossas aflições, os nossos sentimentos ruins, já se desfaz. Né? E depois a gente vê que, que Ana deu a luz a Samuel e, e, e Ana cumpriu realmente o que ela havia prometido ao Senhor, que era entregar o seu filho para... Para, para o Senhor, né? E, mas essa é a mensagem que, que o Senhor quer trazer para nós, irmãs. Muitas vezes a gente está no nosso lugar de oração, mas não estamos sentindo o coração de Deus, não estamos sendo verdadeiras com o Senhor. Eu quero orar por você, eu quero... Colocar a sua vida na presença de Deus. Paizinho, eu te louvo e te agradeço, Pai. Por tudo que tu tens feito, Senhor. Eu oro agora, neste momento, Senhor. Pela vida das minhas irmãs que estão assistindo nesse momento, ou quem vai assistir. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos achegar a Ti, e sermos verdadeiros contigo, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, possa estar iluminando o nosso coração, quebrando todas as barreiras mentais, ó Deus, onde nos impedem, Pai, de sermos verdadeiros contigo, Senhor, de estarmos no lugar de oração de fato, Senhor, e não somente de corpo presente, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, para a vida dessa irmã, Senhor, liberta, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que Tu tem grandes coisas para fazer na vida dela, assim como Tu tens feito na minha vida. E cada dia, Senhor, Tu tens se revelado mais e mais, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a nos chegarmos, Senhor, na Tua presença, Deus. Nos ensina a ouvir o Teu coração, Senhor. Senhor que que nós não precisamos, ó Deus, ficar com repetições, Senhor, repetições, ó Pai, mas que não está chegando a ti, Senhor. Nos mostra o que está no teu coração, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, porque em todo tempo tu tens cuidado de nós, ó Pai. Em todo momento tu tens sido presente, Deus. Obrigada pela vida da minha irmã, Senhor, muito obrigada, Senhor, e nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a sermos verdadeiros contigo, Pai, assim como Tu és, Pai, a verdade está em Ti, Tu és a verdade, Pai, Tu és a verdade, Senhor. Não queremos mais usar, Senhor, de artifício, Senhor, para estar na Tua presença, Deus. Cumprir rituais, Senhor, que não Te agradam, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, disso, Senhor. Queremos, assim como Ana, Senhor, chegar na Tua presença com o coração quebrantado, Senhor. E entregar tudo, Senhor, tudo a Ti, Pai. Revela-se a nós, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece em fé, Senhor, assim como Ana teve fé em Ti, Pai, e que o nosso semblante mude, Senhor, nós somos Teus filhos, ó Pai, que o nosso semblante mude, Deus, que nós tenhamos alegrias em Ti, Pai, que apesar de todas as tribulações que estamos vendo, que muitas vezes estamos passando, Senhor, que Tu possa trazer um refrigério para o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a vida desta irmã que está ouvindo. Abençoa, Senhor, a família. Se estende, Senhor, sobre os filhos, o marido. Em nome de Jesus, Pai, que haja paz nas casas. Mas que, acima de tudo, haja paz no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Precisamos da Tua presença verdadeiramente, Pai verdadeiramente precisamos de ti. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito. Te louvo e te agradeço, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Amém, amadas. Eu espero que as irmãs ainda possam estar meditando nessa passagem, porque tem muito mais para ser revelado nessa passagem nas nossas vidas. E eu sou muito grata pela vida de cada irmã. Uh, estamos com muitas saudades né, dos encontros físicos, mas eu creio que tudo é o seu tempo, né? tudo é o tempo do Senhor, cada coisa no seu tempo. Uh, assim como Ana, eu creio que muitas vezes também ela deve ter orado, mas no tempo certo o Senhor trouxe a resposta. No, no tempo certo o Senhor trouxe a bênção. Ela ouviu o coração do Senhor. Amém, irmãs? Deus abençoe. Uma ótima tarde. Fiquem com Deus.